Caríssimos e caríssimos internautas, voltamos hoje para dar prosseguimento à reencarnação parte 2, como nós denominamos, que é um assunto bastante extenso. Né? A reencarnação, assim como a lei natural da vida, pode ser assunto para muitos e prolongadas conversas e diálogos e para muita reflexão, naturalmente, porque como nós falamos, tratamos da reencarnação, não num ponto de vista dogmático, de querer impor as ideias, mas simplesmente apresentá-las para que cada um, sob o seu critério pessoal, sob o crivo da sua consciência, faça a devida análise, a observação, as constatações e verifique, chegue a uma conclusão né, sobre a validade dessa desse princípio e de lei natural como nós assim entendemos. Sabemos que desde os aborígenes australianos, desde as tribos mais primitivas, desde os princípios dos primórdios da humanidade, já e já muitos esposavam essa esse conceito, essa teoria, né, da reencarnação, que eu acho que ela é muito mais explicativa, muito mais ampla e justificativa com relação às leis de Deus do que a ressurreição. Eu surgi de um pó, depois de 90 anos de vida aqui, ficando lá no cósmico, não sei por quanto tempo, indefinidamente, para um dia, quem sabe, retornar, e aí ser julgado para ser banido eternamente para um ou outro lado, para, ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório eterno. Então, essas coisas não elas são muito simbólicas, metafóricas, obviamente. Numa mente eh, com, que faça reflexiva e usando a nossa inteligência, nós entendemos que a reencarnação é muito mais natural. É a lei natural e cada um cabe a, a si, né, o julgar e observar-se, porque desde a na nossa infância nós já tivemos vidas é, sentindo sentimos vidas pretéritas é, atuando através da nossa personalidade atual memórias de muitas coisas né assim é que é, as crianças como nós fechamos o programa passado elas dizem muitas vezes, ah quando eu era grande ah quando eu, eu ah esses eu morei em tal lugar foi assim foi assado e muitas vezes você vai lá buscar aquelas experiências como é, Ian, é, Ian Stevenson, o famoso psiquiatra, né, estudou 20 casos sugestivos de encarnação e reencarnação e verificou né, que as crianças tinham todo um, um procedimento que, que daqueles casos que ele estudou que justificava acreditar-se na reencarnação, porque o que afirmavam ia-se lá nas origens do que elas diziam e se reencontravam pessoas que de fato viviam e que disseram que perderam um determinado filho, uma criança, numa certa circunstância, e que, de fato, aquela criança namora, faleceu naquela época, e com todas aquelas características que a criança muitas vezes descreve. Além, como nós falamos, dos talentos inatos, né, que nós trazemos conosco, e que dizemos assim, puxa, isso aqui é tão fácil para mim, parece que é um aprendizado de devidas de passadas, de outrora, que eu agora, como se diria, reativo na minha consciência na minha memória. Todos nós sabemos que existe dentro da parapsicologia o termo criptestesia, que é memória de coisas ocultas, pessoais, e existe a pantomnesia, que é uma memória universal a qual você tem acesso em momentos de comunhão cósmica, de elevação espiritual, êxtases místicos, e são experiências fascinantes que cada um de nós já pode ter vivido quer em sonho ou em estado de vigília, mas num estado alfa, um estado alterado de consciência, como uma espécie de transe. Então, muitas coisas a gente vive nesses momentos e às vezes as explicações estão justamente aí neste repositório de consciência universal que nós acessamos. É, então as fascinações, hoje é, nós começamos falando, eu esqueci inclusive de agradecer a todos aqueles que nos têm acompanhado, a Vega Produtora pela oportunidade que nos dá, na pessoa do seu diretor, proprietário, César Felizbino, e evidentemente nós, como dissemos, este campo da reencarnação é um campo que se, dentro da parapsicologia ele é considerado como, estudado como um fenômeno transcendental de natureza transcendental, e é evidente, transcende essa essa consciência objetiva, é, particular, pessoal, de uma encarnação só, porque nós, é, como se diria, entramos em, em uma fase de memória e de vidas que, que nós temos dentro desse grande repositório de bagagem que levamos de, dessa, através das vidas sucessivas, e por isso nós, muitas vezes, temos certas fascinações encantamentos, é, vocações e nos, é, aspirações né, profundas que nos levam a ilações sobre as, essas questões porque são fascinações inexplicáveis. Né? Muitas vezes nos encantamos por um país quando lá viajamos e temos aquela impressão de que já o conhecíamos. Outras vezes, lendo um livro num período da história, nos identificamos nós sentimos lá dentro daquela parte da história. Outras vezes, em filmes, quando assistimos, nossa, mas isso é tão próximo, parece-me que eu já vivi nesse lugar. Então, uma pessoa também, às vezes, encontra outra pela primeira vez, nossa, mas nós temos tanta afinidade, parece-nos que nós já nos conhecíamos. E quem pode dizer que não? Então, são identificações, são fascinações muito profundas que nós temos nas camadas do nosso subconsciente, e que se revelam como algo muitas vezes de característica transcendental mesmo, né? É, Para é, nessa questão de fascinações, eu cito aqui uma guia turística chamada Ana no Egito. Eu tive a oportunidade de conhecer o Egito em 2005 e nesta oportunidade que a grande loja de língua portuguesa da Ordem Rosa Cruz através do ex-grande ex mestre Frater Charles Vega paruque nos proporcionou uma viagem uma viagem fantástica para o Egito o Egito é a terra dos sonhos né o berço da civilização e lá nós encontramos então dentro dos museus das, da, da, dos museus e da toda a parte histórica essa questão de vidas de vidas que se perpetuam é, que os egípcios acreditam na eternidade também. E acham, evidentemente, dentro de um princípio assim bastante ainda primitivo, num certo sentido, na questão do embalsamamento, deixando aqueles corpos para que voltem a ser habitados pela mesma alma. Achamos isso impraticável e impossível, nunca vimos isso. Mas é uma crença. Enfim, egípcios já os avatares, os iluminados, as pessoas que têm uma visão de iniciática, eles já vêm, evidentemente, a reencarnação como uma oportunidade de resgate, de, de aprendizado dentro do grande laboratório que é a vida nesse planeta Terra. Mas essas fascinações, então, essa Ana, ela, ela, o muçulmano, ele opta pela ressurreição, na maioria das vezes. Mas existem aqueles iniciados, como nós já falamos, e que representam, inclusive existe o cristianismo copta, né, que se representa 5% da população egípcia que segue uma, uma orientação mais cristã. Enfim, no, no meio de tudo aquilo existem as pessoas evoluídas e existem aqueles que ainda estão presos a certos dogmas. Mas esta Ana, que era uma guia e era muçulmana, ela estranhou muito e disse que balançou dentro da consciência dela essa questão da ressurreição e da reencarnação, porque ela optava pela ressurreição, entretanto conheceu uma pessoa uma americana, uma senhora que aposentou-se nos Estados Unidos e foi morar no Egito. Tal fascínio e atração e encantamento que ela tinha pelas terras, por aquelas terras do Oriente. E lá esta guia, esta aliás esta estudiosa, esta pesquisadora que tinha de uma maneira inata o sentimento assim de, de, de busca, ela dizia que ela era uma reencarnação de uma de uma personalidade egípcia. E ela conhecia o solo egípcio como as palmas de sua mão. Ela conhecia tanto que ela, arqueologicamente, começou a colaborar com os arqueólogos na busca de resgates, né, e de todo aquela, aquele material arqueológico que volta e meia lá se encontra no Egito com relação a tumbas, como o Vale dos Reis foram descobertas todas aquelas tumbas dos faraós, e, e volta e meia lá se encontram descobertas onde ela, através do desse, desse dessa intuição, de um processo intuitivo da mente dela, ela se reportava a certas regiões, ali ela apontava, tipo uma, uma um radiestesista com sua varinha hidroscópica, ali ela dizia que existiam remanescentes de vidas, de vidas né? E ali era estudado, era era, era é, escavado, faziam as escavações e encontravam realmente é, é, muitos muitos resquícios e materiais de civilizações passadas. Então isso, que ela dizer que ela era uma, uma reencarnação de uma alma egípcia e fazendo todo esse trabalho corroborando com os princípios do que ela afirmava, é, realmente balançou essa nossa aqui, a chamada Ana. Então a gente vê que há esse tipo de identificação. E Brian Weiss, em suas obras, que é um grande psiquiatra de renome também, hoje é um setentão que vive nos Estados Unidos, acho que é em Miami, e ele tem o livro, né, Muitas Vidas, Muitos Mestres, e, e com CD, com experimento de regressões às vidas passadas. Então é um trabalho que ele, que era um cético e não acreditava na reencarnação, Através da experiência, da experimentação, é, em, como se diz até em laboratório, que era o trabalho que ele exercia na sua clínica, ele fazendo regressões nos seus pacientes, é, muitas vezes percebia que os mesmos adentravam é, em portais de um limiar de vidas passadas. Porque nem o embrião, nem, o, nem na fase embrionária fetal, que até ali é onde ele ia, e a consciência da, da pessoa contava fatos, haviam aqueles fatos que transcendiam essa vida e que só podiam ser de vidas passadas. Então, há um CD dele muito interessante, com experimentações, onde você regride a vidas passadas, dentro de fases históricas, e ali, você em alguns momentos, você, como se diz assim, dá uma repensada, e tem é, possibilidade de você re, de trazer à bairra da tua consciência muitas experiências que vividas em, em outras vidas. Por isso o livro dele, Muitas Vidas, Muitos Mestres. né? E ele também indica lá o filme Minha Vida na Outra Vida, que é um filme fabuloso, é, é facilmente encontrável, e que demonstra é, esse elo de ligação entre o presente, o passado, e o passado de vidas anteriores. É muito muito claro esse, esse filme, Minha Vida Noutra Vida. Né? É uma, uma senhora que começa a ter sonhos com parentes, com, com uma determinada cidade onde ela viveu, e isso se passa na, na, na Europa, e eu não me lembro se era na Escócia, era países, enfim, de língua nórdica, né? E ela, essa, essa senhora começa a ter sonhos, ela tem um filho adolescente, um esposo que no começo começa a vacilar e duvidar, mas entretanto de repente tem que deixá-la pesquisar sua vida pessoal e ela vai com o filho e encontra todo um passado e o filme é muito esclarecedor nesse aspecto. Então recomendamos Minha Vida noutra vida. O próprio Brian Weiss, que é um psiquiatra, cita em suas obras esse importante filme. Agora vem também a questão de fascinações e a questão da modelagem do eu interior, da nossa alma. Nós estamos, a cada momento que estamos plantando aqui as sementes, estamos modelando a nossa, a nossa consciência, o nosso eu interior, e consequentemente, semeando para o dia de amanhã, para o futuro, para uma futura encarnação também, porque está tudo interligado. Essa, essa questão de, de passado, presente e futuro é muito relativa. Né? Tudo está dentro de um grande processo do agora. Então, o que importa é, no agora, nós fazermos a modelagem. E, para isso, é, que pode parecer impro, improvável, à luz desta Lei Universal, né, muitas pessoas podem se cruzar numa existência atual e se reconhecerem, porque há essa possibilidade. É muito, Pode ser remota, mas há, existe essa possibilidade. Então, por quê? Com efeito, toda a vida colhe emoções e encontros originais, e que deixam sua impressão no nosso eu interior, ou seja, na nossa alma. Essa bagagem que permanece conforme a nossa modelagem interior, um dia ela vai se manifestar. Vejam, a neurolinguística, hoje, que é um princípio da, da ciência, da psicologia, né, ela fala muito sobre a questão desta de podermos modelar a nossa personalidade da forma que nós bem entendermos. Por quê? O nosso subconsciente ele ele ele age de uma forma é, puramente dedutiva e tudo o que nós afirmamos, e nós queremos e desejamos vai se plasmar no nosso íntimo e vai se manifestar num ou no outro momento. Então, assim como eu penso, eu sou, porque eu estabeleço essa regra. Isso dá dentro da neurolinguística, devido à neuroplasticidade cerebral. Agora, o cérebro é mortal e a mente subconsciente, a qual vai registrando todas essas impressões, que serão guardadas infinito, infinitum, levarão, serão levadas conosco para outras vidas também, como uma grande bagagem. Já falamos então da influência do subconsciente através do hipotálamo, que é o cérebro do sistema psíquico, dois centros psíquicos que são os reguladores e que nos facilitam o contato entre, como dizia é, a escada de Jacó, né? é, anjos subiam e anjos desciam. Quer dizer, o raciocínio indutivo eleva-nos a uma análise e o dedutivo nos traz a compreensão de cima para baixo, de baixo para cima. Então, esse intercâmbio que nós fazemos até a nível racional, usando o nosso processo cerebral, mas sob o impulso da nossa alma, do nosso subconsciente, que é é eterno, como nós falamos, não tem limites. Então, a neurolinguística, no mesmo sentido em que ela exerce uma, um planejamento e, como se diz, um destaque com relação à vida cerebral, também o subconsciente recolhe essas impressões que vão ali permanecer como uma bagagem. E há ainda algo que se diz assim, ah, numa vida anterior, a pessoa pode dizer, conheci uma pessoa parecida com você. É. E acreditando em reconhecê-la, é ela que eu vejo em você. Pois você me proporciona um indício de uma vida passada, me dando a prova da minha eternidade. Ora, nada se apaga, nada se extingue, tudo se transforma. Se estou aqui hoje, ou se estamos aqui neste momento, por que não podemos ter estado no passado? E por que não poderemos estar no futuro? Esse é o grande princípio, o desafio para a nossa compreensão e reflexão. A vida continuará com certeza. Então nada realmente morre, apenas se transforma. Assim como o físico reverte ao pó, a consciência psíquica ao etéreo e a alma ao celestial, a Deus. Né? Porque somos uma centelha infinita e divina na essência que se manifesta temporariamente através de uma de uma experiência de vida de vida neste plano encarnado. Então desencarnamos e encarnamos através das rodas das encarnações, ou as rodas da alma, né? naquilo que o próprio budismo chama de samsara, né? até que haja uma depuração plena, uma evolução, uma elevação, como a dos grandes avatares que depois que aprenderam tudo, não, há mais, não tem mais necessidade de aqui voltar mas de um plano superior, com certeza estão nos ajudando. É o plano invisível operando no visível. E, como nós falamos, essa bagagem, existe também nessa questão aqui, algo que um livro da Ordem Rosa Cruz à Morte, que qualquer interessado pode obter para a leitura através da Biblioteca da Morte, Biblioteca Alexandria Morte, ou através do, da aquisição, através do setor de suprimentos. Que é o livro Mil Anos Passados. Então é interessante, eu lendo este livro, existia, existe lá um momento, uma, uma, uma história de uma senhora que ela está grávida e ela tem um filho menor, a primeira infância. Mas este menino adoece e falece. Ela fica inconformada e o esposo procura consolá-la, ajudá-la e ela está prestes a ter outro filho, porque ela já estava grávida há alguns meses. Então, no momento em que esta outra criança nasce, e a mamãe, ela é muito chorosa e lembrava muito do outro, ela teve um impulso interior, assim, dessa criança, que sorriu para ela e ensinou, né, O passou essa imagem, e assim, mamãe, não chores mais, porque já estou aqui de volta. Ora, aquilo que seria, né, o irmãozinho daquela criança hoje é outra é aquela criança nasce, renascendo através de um processo cíclico encarnatório é uma história mas dá para entender que tem fundamento e que na verdade é uma história que aquela senhora colocou co, para ela como uma grande verdade ela ela tro, trazia novamente ao mundo aquela criança que lá no passado foi seu filho é interessante essas identificações e é para a nossa reflexão, com certeza. Agora, a transferência da bagagem emocional, é a gente sente que em todas as encarnações, em todas as vidas, a emotividade é a mola propulsora de, de, de, todos, os nossos, é, de todos os nossos, como se diria assim, é, das nossas vocações, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos e ideais. Então, essa mola propulsora que chama-se emotividade, ela transmite através de gerações, de vidas, de muitas vidas, aquilo que de fato marcou a nossa personalidade no passado, marca no presente e levaremos também muitas vezes até para o futuro. Assim, tudo o que vivemos e gostamos de uma vida anterior volta a se manifestar de modo muito intenso, como por exemplo os talentos inatos os talentos inatos, nós sabemos, né? Falamos já. E um Mozart com cinco anos já era um virtuose e nunca frequentou, ou recebeu instrução propriamente adequada naquele campo. É aquilo era era era um autodidata, era uma iniciativa inata dele, né? E assim, muitos se revelam na pintura, no canto, na música, na arte, outros adoram a ciência. E são crianças, muitas vezes, que são chamadas né, hoje índigo, cristal, porque trazem na sua bagagem aquele potencial inato. E também basta ouvir um idoso contando suas lembranças, que as imagens das quais ele se recorda foram aquelas que o emocionaram. E, com certeza, ele levará como bagagem após a morte ou transição, reencontrando-a na encarnação seguinte nada se apaga, nada se extingue, tudo se transforma e se modifica. E esse é o grande sentido e a finalidade da nossa existência. Porque quando uma pessoa viaja, o que, é que ela faz? Prepara uma mala, arruma todos os seus pertences, né? cuidadosamente cuida dos objetos e pertences que ela levará. Assim, como uma analogia, na morte nós teremos o mesmo o mesmo trabalho as recordações estão lá seladas então é um engano dizer é, que a gente leva uma vida aqui muitas vezes né despreocupada desinteressada sem objetivo nada fazendo ou então fazendo mal vai levar a bagagem a bagagem será aquela que você tiver realmente construído que você tiver conquistado e daí em diante Lá, no cósmico, tudo se decidirá conforme a qualidade dessas recordações. Isto é, do que a pessoa levou na bagagem. Então, nós somos livres para semearmos, né? mas a colheita é obrigatória. E recordações perturbadoras, conflituosas, elas retardam o progresso da evolução da personalidade alma. Ao passo que... É, recordações de uma vida harmoniosa, de coisas boas que aqui fizemos, que plantamos, aceleram o nosso progresso rumo a uma consciência do absoluto. Porque nós já falamos da expansividade da consciência. Nós temos uma autoconsciência que está se dirigindo para uma consciência cósmica, uma consciência do absoluto, de reencontro à centelha divina. Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque a centelha divina dentro dele que nele habitava, era uma consciência divina, a qual ele, ele soube expandir né? e realmente, como se diria assim, é, de maneira meritória, fazer com que essa consciência divina prevalecesse e por isso que ele dizia que ele era o Deus encarnado, mas era uma centelha divina encarnada, que sabia utilizar todo esse potencial que Deus, que Deus nos concedeu a todos. Todos somos irmãos, todos temos essa centelha divina. A questão do desenvolvimento da mesma, da expansão dessa consciência para uma autoconsciência do absoluto, é que é uma questão que dependerá de todo o nosso trabalho, de nossa dedicação, de nossa seriedade, de nossa integridade de alma e caráter. E caráter está sempre em evolução, sempre em construção, até até essa tomada de consciência cósmica total, onde o caráter sairá dentro do nível da espiritualidade, engrandecido, e aí a consciência, tanto na Terra quanto nos planos de consciência, como laboratórios para esta expansão, estará, terá então cumprido esta preparação e o seu advento, qual seja a iluminação, será alcançado. Esse é o grande objetivo da vida né, nesse plano, que é a ascensão da nossa espiritualidade, a um nível de que o corpo ele, ele será usufruído e usado da melhor forma possível no sentido do bem maior. Então nós já falamos de Ian Stevenson com o livro 20 casos sugestivos da reencarnação, pela Amazon, é muito fácil. E Ian Stevenson era um, um MD, um medical doctor, né, um doutor em medicina, que faleceu com viveu 88 anos e passou para outro plano. Brian Weiger é um psiquiatra de renome atual, um setentão, já lembramos os filmes e as obras. Também são obras, como Muitas Vidas e Muitos Mestres, é, pela Amazon é facilmente adquirível. Né? É só pesquisar no Google. E na Amorque, que aqui eu enfatizo e acho muito importante, porque de lá, como se diz assim, originou-se uma grande base de conhecimento, de alguma coisa que ficou para nós, e que nós fazemos questão né, de... Ajudar esta organização que é milenar e que traz no seu escopo o sentido da elevação do homem a uma consciência superior. e Viver aqui, viver bem em todos os planos, físico, psíquico e espiritual. Isso já vimos falando eh, ao longo de todos os trabalhos que realizamos hoje, o 22 programa que estamos gravando. Né? Fechando com o vigésimo quarto, faltam dois programas para a gente concluir. No próximo, estaremos falando sobre o assunto entre duas encarnações. Aí concluindo, nesses três módulos, a questão da encarnação como um fenômeno é, parapsicológico, metapsíquico e transcendental. Aí então concluiremos esse assunto. E no último, pretendemos trazer aqui as pessoas que vão nos ajudar a fazer um simpósio, e a promover aqui no Espaço Vega, cultural, artístico e místico, também filantrópico, que está aí está numa fase embrionária, estamos estudando aqui com o nosso, nosso caro diretor, proprietário, César Felizbino, para transformar esse local num lar de muita luz e de muita espiritualidade. Voltando à Mork então, que fica lá no Bacaxiri, todos podem conhecer, tem um conjunto arquitetônico maravilhoso, em estilo egípcio, tem os museus, o Museu Egípcio Rosa Cruz, tem o Museu, é, o Museu do Tutankhamon, né, em homenagem a este grande é, faraó. Então é muito, muito bonito, tem o, o, a alameda das esfinges, temos a, a pirâmide. Então a gente, como se diz, recomenda a Ordem Rosa Cruz como um grande portal de luz e sabedoria. É uma organização ímpar a qual eu pertenci por 50 anos, onde eu me dediquei, trabalhei, e enfim, é, é, é, como se diria assim, é, é, é bem, muito credenciada esta organização para todos aqueles que tiverem a sua mente aberta e quiserem conhecer um pouco mais, ou muito, né? ou muito mais, a gente não sabe, o limite do conhecimento é estabelecido por nós mesmos, nós é que criamos as limitações ou as ilimitações. Fica a critério de cada um. Mas bibliografias interessantes da ordem são é o um livro Mansões da Alma. Esse livro é um compêndio dos mais completos sobre o tema reencarnação e recomendável. É um livro isento, é um livro que não é dogmático e que as pessoas vão fazer essa análise de fato, se a reencarnação é um princípio verdadeiro perante a sua própria consciência, o crivo de sua própria consciência. Outro livro é O Retorno da Alma, Evidências, Morte, Reencarnação e Karma, é outro livro de Pedro Raul Morales, esse livro, e Mil Anos Passados. Então, nós temos lá, lá existe uma farta literatura, a ordem é reencarnacionista, porque é óbvio, os seus avatares, os mestres, nos deixaram esse legado e essa compreensão. Eu, então, fico por aqui nessa ocasião. No próximo programa, gravaremos entre duas encarnações, concluindo o assunto, como nós falamos. E no 24 será, então, encerrado a série de vídeos, né, onde fizemos essas 24 lives, para que todo mundo pense em termos de uma vida melhor, de uma vida mais espiritualizada, mais equilibrada, com conceitos dentro do campo da criação mental, que é interessante para todos os aspectos da nossa tríplice natureza, como nós falamos, física, mental, e, ou psíquica e espiritual. Muito obrigado pela oportunidade, a todos vocês internautas que nos acompanharam, ao nosso caríssimo César, aqui da produtora, Vega Produtora, e, sobretudo, né, ao nosso Criador Deus.